mais um Auge Brasil. E no programa de hoje, lojistas mostram suas coleções em de primavera. Destaque para a arte cênica. O show de João Boço e Gabriel na Pública. É primavera a estação mais esperada do ano, e lojistas pegam carona nesta estação para trazer suas coleções de primavera. Começando com a Yoga, uma loja de americana que trouxe a sua coleção Beat Weir, Moda Praia e Lingerie. chega no de Shopping. Nascida na Babilônia, Feira Rique, no Rio de Janeiro, no ano de 2002, também participou do Magic Fashion em Nova York. Traz o que há de melhor na sua coleção. Muita estampa, coloridos e a Débora nos fala um pouco sobre sua coleção. Débora, tudo bem? Olá! Bem. Seja muito bem-vindo a Santa Bárbara do Oeste, com mais uma unidade Obrigada. aqui é, Vocês vêm do Rio de Janeiro? Exatamente, a Zinzana né? nasceu no Rio de Janeiro, na Feira da Babilônia E a gente está no mercado há 20 anos Bacana, o estilo de roupa é um, um estilo meio hip né um hip chique. Exatamente, a Zinzane, o propósito dela é fazer a alegria das pessoas. Então a estampa carioca ela vem com essa força total para a gente poder oferecer essa gama de cores, a gente, essa alegria que o Rio de Janeiro quer trazer para o Brasil todo e a gente está espalhado por todos os estados do Brasil. Que bacana! E agora, graças a Deus, mais uma unidade aqui em Santa Bárbara. Exatamente, a gente entrou agora em Santa Bárbara, aqui no Shopping Tivoli, e é uma honra participar de um shopping tão bonito, uma operação tão linda. A gente está completando aí alguns, algumas semanas aí de abertura da loja. Sovrana, uma mistura de Brasil com Itália, reinaugura em novo endereço, na Rua Dom Barreto, 520 em Americana. O Alge Brasil esteve lá participando do coquetel de reinauguração. Então estou muito feliz né, com a reinauguração da loja. A loja física já tem há dois anos, mas a marca já existe há seis anos. A gente trabalhava com a e agora a gente está com o varejo também. Né, então estamos trabalhando em parceria com os dois. E agora a gente fez uma, uma criação da loja com sucesso. A gente tem que ter vendendo né, com a marca. E a sobrando ela veio para suprir né, uma, uma necessidade de estar algo nova. Alguma coisa mais feita, mais pensada, uma coisa desenhada. A marca sou eu que desenho, então sou eu que a coleção e eu me inspiro na moda europeia, então eu misturei a moda francesa e italiana com a brasileira para trazer um, algo novo, né? uma experiência nova para as brasileiras, para o é pessoal da região. É <risos> muito bem bonita, muito bem cortada, que por é sinal eu estou vestindo também a marca. E como que foi essa coleção? O que foi você que lançou dessa coleção primavera? De essa coleção é, ela é inspirada na Realeza que eu peguei várias rainhas, desde Maria Antonieta até a, a Rainha Elizabeth, e eu peguei cada traço, cada personalidade delas e trouxe para a coleção. Então a gente tem mini cápsulas da, da dentro da coleção, igual esse vestido que eu estou aqui, ele é inspirado na Maria Antonieta, que é na época nostálgica, aquela sai palácio, se retraiu mais para a casa de campo dela, Sim. né, então, ela teve esse, esse lado mais clean, né? Da, da vida, então assim, são pequenas referências que, que a gente pega dessas né? pessoas que tiveram personalidade forte, Sim. né, e Sim. trouxe para a coleção, marcantes. figuras marcantes, né, a gente marcou muito o ombro para dar esse empoderamento da mulher, né, para a coleção, então é, é isso, a gente trouxe toda essa identidade, de, a gente gosta de contar história. Bull da cidade de Americana traz o show João Bosco e Gabriel. E quem esteve presente também no evento foi o cantor Iago Rocha que nos falou um pouco sobre seu novo sucesso. Eu não vou me mover, já profissionalmente há alguns anos, já faz 10 aninhos, canto desde os 6, sou mato-grossense, vim, vim do Mato Grosso ainda novinho, mas fui lá, nascido lá, mato-grossense, é bom, projetos, muitos graças a Deus a gente já tá trabalhando bastante, acabamos de gravar o DVD, Sim. faz uns 40 dias mais ou menos, daqui uns 15 dias a gente já tem um lançamento aí, o que dá pra vir, graças a Deus muita coisa boa, tá falando muito legal. Gente, seguinte, falar para vocês um pouquinho da nossa música de trabalho, na verdade vão ser seis, mas é o nosso lançamento daqui a uns 15 dias mais ou menos é a Dito e Feito, uma música que a gente fez com muito carinho para vocês. Daqui a uns 15 dias, se Deus quiser, lançamento em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, vai ser sensacional Dito e Feito. Guarda aí que vocês vão escutar muito essa música. Valeu. Destaque para Arte Cênica. O projeto Cena Bárbara traz em Santa Bárbara do Oeste, na Estação Cultural, a peça Dom Quixote, da Cia Circo Navegador. Eu sou Tem que fazer o todas as coisa que Agora o policial Tem Não a cabeça que O fica ponta cabeça até o pescoço Diga bem Como vocês viram, a cultura transforma. E nós ficamos por aqui. Semana que vem, espero você. Um forte abraço.